Chegamos, então, a um dos grandes pontos importantes do nosso curso de Física 1, a Lei de Coulomb. A gente sabe que, né, duas, que cargas elétricas podem ser positivas ou negativas, e quando houver cargas elétricas é, próximas umas das outras, é, e, e nem precisa ser tão próxima, na verdade, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe mais para frente, mas elas vão interagir, elas vão interagir é, entre si ok? através de forças, que a gente vai chamar de forças elétricas. tá? É, vocês já devem ter ouvido esse papo de que ah, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Né? Isso é, uma, uma, é mais uma das coisas que a sabedoria popular pega da física, mas pega de maneira incompleta e aí as pessoas começam a, a extrapolar de maneira, de maneira bizarra. É, na verdade, o que acontece é que quando você tem cargas de sinais opostos, elas vão sofrer uma força atrativa, ou seja, elas vão tender a ser atraídas uma para a outra. Não é que uma vai ficar parada e vai atrair a outra, entendeu? Se as duas estiverem soltas, elas vão começar a ser atraídas. Okay? Se as cargas tiverem sinais iguais, ou seja, né, duas cargas positivas ou duas cargas negativas, a gente vai ter uma força repulsiva entre essas cargas. Tá? Então elas vão tender, a, elas vão sofrer uma força, uma devida à ação da outra, que, vai, que, que tenderia a fazer com que elas se afastassem entre si. A lei de Coulomb pode ser escrita de uma maneira bastante sucinta como o módulo da força que a carga 2 sofre devido à ação da carga 1 é igual a uma constante K, que a gente vai ver mais para o final da aula o que ela quer dizer, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido por r 21 quadrado. Mas quem é que são todos esses caras aqui com todos esses índices? Vamos olhar isso aqui com mais atenção. Vamos colocar o nosso sistema de coordenadas aqui. Tem a minha lei de Coulomb aqui feita direitinho, né, expressa direitinho aqui. E ela vai me dizer que a carga 2 vai sofrer, devido à ação da carga 1, um, uma força dada por essa expressão. Então vamos colocar em algum ponto aqui do, do nosso espaço um corpo carregado com carga 1, um, um corpo carregado com carga 2, carga Q2, tá certo? Então cargas Q1 e Q2. Quem que é esse R21? Esse R21 é a distância entre a carga 1 e a carga 2, ok? Mas, lembra, força é vetor, então a gente vai ter que começar a trabalhar aqui com vetores, tá? Expressando as grandezas que forem vetoriais como vetor. E distância entre dois objetos eu posso escrever como um módulo de um vetor deslocamento Okay? E o vetor de deslocamento é a diferença de dois vetores de posição. Que vetores de posição são esses? O vetor R1, que me dá a posição da carga 1, né, nesse sistema de coordenadas. O vetor R2, que me dá a posição da carga q 2 nesse sistema de coordenadas também. Quem que é a distância entre esses dois? E a distância entre esses dois, o vetor de deslocamento, que, que o módulo vai ser a distância entre os dois corpos, é dado por R2 menos R1. Então, esse meu R21 é o vetor posição da carga que eu estou chamando de carga 2 menos o vetor posição da carga que eu estou chamando de carga 1. E aí, você vê que, como eu estou tomando o módulo ao quadrado aqui, em princípio, isso aqui poderia ser R12 também. Okay? Por quê? Porque a distância da carga 2 à carga 1 é igual à distância da carga 1 à carga 2. Sem problema. Então o que, que acontece? A carga 1 vai sofrer uma força devido à ação da carga 2. Tá? Essa força vai agir ao longo dessa linha que separa os meus dois objetos carregados. Então, né, a força vai estar direcionada ao longo desse vetor R21 aqui. Okay? Então, né, esse cara daqui, a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. Tá? Vamos colocar a coisa aqui do jeito, do jeito que deveria ser, né? Força, então, o primeiro índice é a força exercida por uma carga sobre a, a outra. Tá? Então, é a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. Um. Bom, nesse caso aqui, né, a gente, então agora a gente vai ver que é, eu estou colocando esse, esse vetor aqui como exemplo, mas a gente tem que saber né, qual é a relação entre essas cargas aqui, entre os sinais dessas cargas, para poder desenhar esse vetor aqui. Okay? O que, que nós temos aqui? Se eu quiser calcular a força que a carga 2 sofre devido à carga 1, um, que seria F1,2, okay? ou seja, a força que a carga 1 um exerce sobre a carga 2, a gente simplesmente, se a gente já tiver calculada essa força aqui, a gente simplesmente usa a terceira lei de Newton, essas forças vão ser iguais em módulo, mas de sinal oposto. Tá? E aí a gente usa o fato de que as cargas de sinais opostos é, é, exercem, interações atrativas sobre a, sobre uma sobre a outra. Então, se, se, essa, se, essa, se essa carga aqui for positiva e essa for negativa, ou o contrário, essa negativa e essa daqui positiva, para que essa carga, para que a carga 1 seja atraída em direção à carga 2, a força tem que estar tá apontando para cá. E para que a carga 2 seja, seja atraída em direção à carga 1, vai ter que ter uma força agindo no sentido oposto. Okay? Então, forças atrativas vão ter vetores cujas pontas vão estar apontando uma para a outra. E se as cargas tiverem sinais iguais, se Q1 e Q2 forem positivas ou Q1 e Q2 negativas, as duas, o que, que vai acontecer? A carga, a carga 1 vai sofrer uma força que vai tender a afastá-la, ou seja, a repelí-la né, de Q2. Então, a força F2,1 vai estar apontando no sentido oposto, e a força F1,2 vai estar apontando no sentido oposto da F2,1. Okay? Então, forças repulsivas são aquelas em que, se você olhar as pontas dos seus vetores, elas estão apontando em sentidos opostos. O okay? que é essa constante K? É uma constante que depende do que a gente chama de permissividade elétrica. Mais para frente, nós vamos entender o que é a permissividade elétrica. Por enquanto, ela é um número que aparece e, na maior parte dos nossos problemas, pelo menos inicialmente, a gente vai usar a permissividade elétrica do vácuo. Né? Esse ε aqui é o que a gente chama de permissividade elétrica, e quando ela é, quando ela é uma constante, a constante de permissividade elétrica do vácuo, a gente usa esse índice subscrito zero aqui. Tá? Em geral, cada material vai ter uma permissividade elétrica diferente. Okay? Mas essa constante K vale 1 sobre 4π ε0, é quando, quando as duas partículas estão no vácuo, e o valor numérico dessa, dessa, dessa constante K é aproximadamente 9 vezes 10 a 9 newton, metro ao quadrado, ao quadrado, Bom, vamos quadrado. Bom, agora que a gente sabe alguns valores numéricos, vamos ver mais ou menos qual é a ordem de magnitude de uma força, de uma força elétrica entre um elétron e um próton. Isso aí é, é, por exemplo, mais ou menos a intensidade da força que um... Um núcleo de hidrogênio exerce, por exemplo, sobre um elétron ali. Tá? Então, eu posso agora pegar a minha expressão para uh, a força de Coulomb, para a força colombiana. Posso, agora, ao invés de chamar carga 1 e carga 2, posso falar no elétron e no próton. E a expressão para a força, força elétrica é entre o próton e o elétron, que vai ser igual em modo. Okay? Tanto, tanto a força que o elétron exerce sobre o próton, como a força que o próton exerce sobre o elétron, vão ser iguais em módulo é dada pela nossa lei de Coulomb adaptada com os índices E e P para elétron e próton. Agora que eu tenho alguns valores aqui, eu sei que a, a carga de um elétron é da ordem de 10 a menos 19 Coulomb. carga do próton igual módulo, né? E a distância típica entre, entre, átomo, entre um, um elétron e um próton é da ordem de, é da ordem de 10 a menos 10 metros. Tá? 10 a menos 10 metros é uma distância tão importante, é uma escala de distância tão importante que... Isso aqui, que 10 a menos 10 metros, leva um nome. Isso aqui é um angstrom. Okay? Vamos ver mais ou menos quanto é que dá a ordem de grandeza. Eu substituo aqui, eu vou substituir a constante K por aproximadamente 10 a décima, só porque eu só quero ter uma ideia né, da ordem de grandeza, não estou querendo um valor exato. Se eu quiser o um valor exato, é só substituir. E aí o que, que acontece? Né? A carga eu estou também substituindo por aproximadamente 10 a menos 19 coulomb para ter uma ideia. Esse metro ao quadrado cancela com esse metro ao quadrado, esse coulomb ao quadrado cancela com esse coulomb e com esse coulomb aqui, multiplicados um pelo outro, dá um ao quadrado, e eu fico com 10 a 10 vezes 10 a menos 38 aqui em cima, dividido por 10 a menos 20. Se eu faço a conta, isso aqui me dá uma força elétrica da força da, da ordem de 10 a menos 8 N. É, tá? é uma força pequena, mas uh, é, é importante a gente, ela, ela vai ter né, a, a, a, sua, a sua importância aí. É bom a gente ter uma ideia de quanto vale isso, porque quando a gente chegar em campos elétricos, a gente vai poder depois estimar o que é um campo elétrico forte ou fraco né, para um, um átomo. Okay? Mas, de qualquer modo, fica aqui, né, a gente fecha a aula com essa estimativa, e na próxima aula a gente vai ver como, usar, a, como escrever a, a lei de Coulomb vetorialmente.